porque o curso da Uníntese é o um único do país a ser ofertado com duas ênfases, tradução, interpretação e docência. O outro diferencial também são as aulas presenciais e a banca de proficiência, grande exigência da maioria dos concursos públicos. A banca de proficiência é um exame prático, obrigatório, onde será analisado conhecimento, competência e, principalmente, capacidade. É uma avaliação para qualificar a pessoa que tem total conhecimento sobre o assunto. O que chamamos de fluência na língua de sinais. E isso só a instituição líder no ensino da Libras no Brasil tem, que é a Uníntese. Então, Curitiba, falam diretamente com você. Nós estamos chegando no dia 8 de junho. Corra e faça sua inscrição. E não esqueça...